E falando em parceiros, em grandes parceiros aqui do nosso TVC Agora, já já a gente vai falar de um novo parceiro. Aqui a gente abraça é, com um sorriso no rosto. Eu estou falando dos supermercados, bom vizinho. Daqui a pouquinho, a, a, já está na eu. tela. Nossa, é, é, é, é, essa, produção. Não? Essa nossa direção é sensacional. Tu está entendendo. Olha, aqui, aqui nos bastidores, aqui atrás da gente, aqui, é, tem, uns, tem, tem duas pessoas ali nos bastidores, mas a, a diferença é que eles são polvos. É, eles, têm, é, eles são povos, eles têm vários, vários tentáculos ali. Várias mãos. E vai, é, um, aperta um botão e puxa um negócio lá. Então o pessoal é liga ali. Né? Mateuzinho e Ivaíra ali nos bastidores. E a gente abraça já hoje, Mari, os supermercados Bom Vizinho. Deixa eu só dar um pequeno spoiler De... dessa promoção, minha cara, Mari. Fica à vontade. Não, não, um não pode? Não pode, diretor? Não pode? Não pode. Pode? Ah, ah, tá, então tá bonzinho, bom. diretor. O diretor liberou, então, então vamos dar spoiler aqui. Você se dá bem com seu vizinho? Super. Kelly Martins, você se dá bem com a sua vizinha, com o seu vizinho? Super. Ainda bem. Porque essa promoção não vai premiar só você. Vai premiar você... E o seu bom vizinho, é isso mesmo. Gente. Você pode escolher o vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás. Sabe aquele vizinho que cuida das crianças quando a, a, a creche não tá funcionando? Sim! Sabe aquele vizinho que dá uma olhadinha na casa quando você tá viajando? Dá a, comida pro pet? Comida pro pet, pro cachorro. Coloca Sim. lá, vai até com medo. Às vezes tem um pouco de medo do pet, mas vai, vai lá, bota água, bota ração... Esse bom vizinho merece ser abraçado. Gente, adorei! E junto com o Supermercados Bom Vizinho, semanalmente aqui no TVC Agora, nós teremos duas cestas básicas. Duas, Calma. uma para você, outra para o seu bom vizinho. Isso que eu ia falar, não acredito! É isso mesmo. Olha, se você tá brigado com o seu vizinho, Faz já as faça paz. as pazes. Não, assim. Faça as pazes. É uma dica, é... vai que, né? É uma... É, leva o bolinho. E, e aí, sabe o que, que você pode fazer? Dica aqui, tá? Tem, tem muitas ruas. É, por exemplo, eu moro aqui numa Viela e existe o grupo de WhatsApp da Viela. De repente você mora aí na rua, tem aí os, os vizinhos, é que um olha uma casa do outro, já conta no grupo do WhatsApp aí da rua, Nossa, da verdade. Viela, da, da, da Travessa, do bairro, que tá rolando essa promoção. Aí todo mundo participa, todo mundo se inscreve e aí você combina. A Mari é minha vizinha, por exemplo. Ô Mari, eu vou, eu vou me inscrever lá e vou... Se eu ganhar, você ganha. É, beleza. E a Mari, que não tava sabendo da promoção, vou avisar pra ela hoje e ela também se inscreve. Ou seja, a gente duplica as chances de você e o pessoal gente, da sua rua e ganhar. Gente, Não, eu tô aqui. Eu não posso participar, né? Mas, oh, meu você Deus, pode, mas você, você pode. pode, gente. E se de repente está tudo bem, está tudo certo aí é, na sua casa, a dispensa está cheia, que coisa boa, né? É muito bom quando a gente tem o necessário para o dia e sobra um pouco, né? Então, o que, que você vai fazer com essa sua cesta básica? Uma você dá pro vizinho, outra você dá para aquela família que precisa de repente... É, é, você faz parte de alguma ação voluntária e você Exato. pode dar para alguma entidade assistencial, enfim, para quem está precisando mais do que a gente. Exato, isso eu sempre falo aqui é desde as nossas outras promoções, né, se você não precisa, ajude quem precisa. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, supermercados, bom vizinho ao nosso TVC Agora, a gente vai contando todos os detalhes dessa promoção especial. Já faz o cadastro no 3509 já está ativo lá no nosso WhatsApp, a promoção Meu Bom Vizinho e ao longo da semana a gente vai dando os detalhes dessa promoção.